A, a falar com vocês hoje aqui nessa Live foi uh, o tratamento do sorriso gengival algumas possibilidades e limitações uh, quando a gente fala de sorriso gengival é, talvez a gente esteja falando da, da queixa estética mais comum é, no consultório de quem faz periodontia no consultório de quem faz cirurgia periodontal né o sorriso gengival é uma queixa muito frequente dos pacientes. É, é, geralmente, na grande maioria das vezes, por um desconforto estético. Esse desconforto estético varia desde um leve desnível de imagens gengivais até um sorriso gengival clássico, com uma exposição excessiva de, de gengiva no sorriso. E para cada uma dessas demandas, ou para... Algumas classes dessas demandas, a gente tem também classes diferentes de tratamento, né? É, Para a gente falar sobre sorriso gengival e sobre o tratamento do sorriso gengival, é importante ter em mente que uh, eu tenho que conhecer a, a causa, né? E a gente vai falar sobre a causa daqui a pouquinho. Na verdade, eu dividir essa apresentação aqui dessa live hoje em dois blocos né e esses blocos vão acabar se se entrelaçando em algum momento certo um tópico é relacionado à escolha da técnica né que e isso um pouco a gente já abordou na em alguns vídeos aqui já na em algumas dicas também no Instagram do, do per mentor e em alguns vídeos também e também na na live da semana passada, alguns aspectos que eu devo considerar é, para escolher a técnica, uh, no caso para tratamento do sorriso gengival, e algumas limitações. Né? Essas... essas uh, esses tópicos vão se entrelaçar porque, na verdade, é, o, o, o tratamento do sorriso gengival, ele nem sempre é única e exclusivamente associado com um procedimento cirúrgico periodontal. Né? É, a gente precisa saber o que é que está causando esse sorriso gengival para, a partir daí, uh, acertar, ou, ou melhor, escolher a técnica de tratamento mais adequada. Uh, a gente tem no arsenal de tratamento de gengival, antes de entrar propriamente nos nos tópicos que eu que eu ah, escolhi para falar hoje, a gente tem no arsenal do, do tratamento de gengival o uso da toxina botulínica, né, do botox. Eu particularmente não não eu particularmente não uso, né? Não não não milito na, na área do, da harmonização é, e não tenho expertise nisso. Né? Então eu não vou entrar no mérito de usar ou não usar o Botox. Acho que tem um emprego, uh, tem limitações né? e a gente pode num outro momento discutir isso. Mas hoje eu queria ficar exclusivamente voltado para as possibilidades cirúrgicas periodontais de tratamento do sorriso gengival. Para a gente falar dessas possibilidades, a gente primeiro tem que saber das causas. Né? O que é que causa a condição desse slide? Né? O, que é que, o que é que faz esse sorriso ser tão associado Com uma exposição de gengiva excessiva O que é que está que é que acontecendo com esse sorriso Para que ele seja considerado um sorriso gengival Como a gente vê na foto A gente tem algumas possibilidades de causa né? E vamos ver aqui quais são elas A gente tem aqui sete itens, né, elencados aí como é, possíveis razões associadas ao sorriso gengival. Na verdade, seis razões e uma combinação dessas razões, né. Então, vocês estão vendo aí como número um, o excesso vertical da maxila. E o excesso vertical da maxila, a gente, como periodontista, não trata. Eu não trato do excesso vertical da maxila, quem trata disso é o cirurgião bucomaxilofacial fazendo a cirurgia ortognática. Né? A segunda causa é a hiperfunção dos músculos elevadores do lábio superior. O periodontista ele não trata da musculatura né? é, dos, eleva do, dos elevadores do lábio. A gente pode até, atualmente, a gente tem feito alguns casos de reposicionamento labial, que a gente vai ver mais adiante, Uh, mas não mexe com a musculatura. Eu mexo com a parte da mucosa alveolar. Né? É, uma outra causa da, do sorriso gengival é a alteração da erupção passiva. Né? Eu gosto sempre de fazer uma, uma, uma, uma, uma colocação de que a erupção passiva alterada é como se fosse o dente que não teve força é, suficiente para erupcionar é como se o dente tivesse é, é, feito um movimento eruptivo um pouco mais lento, um pouco mais é, fraco é, do que uma erupção normal, né? No que o dente erupciona de forma mais lenta ou mais fraca, né? O osso tende a acompanhar o movimento eruptivo e se o osso acompanha o movimento eruptivo, a gengiva, por sua vez, também tende a acompanhar esse movimento eruptivo. E isso vai ter como repercussão clínica uma coroa curta, né? Coroa clínica curta. Então, essa condição é a principal indicação para a cirurgia periodontal. É quando eu tenho alteração da erupção passiva, tá? Eu posso ter o lábio curto, né? Como outra razão associada ao sorriso gengival, o periodontista também não atua nessa, nessa causa. Uma extru extrusão dente anterior, quando a maxila e os dentes extruíram. É, também normalmente associada com, com, com a solução a partir da cirurgia ortognática. O dente curto, que é uma condição um pouco mais rara. Né? A coroa anatômica do dente é curta e mesmo que a gente faça a cirurgia de, de nivelamento, de correção de sorriso gengival, o dente ainda vai ser curto, né? Nesses casos, muitas vezes, a gente tem que complementar a, o procedimento cirúrgico com algum trabalho de estética dental, né? Facetas ou laminados, coisas do tipo, tá? É, infelizmente ou felizmente, a gente, na maioria das vezes, tem combinações dessas razões, né? Dessas causas associadas ao sorriso gengival. Então, é, eu gosto também sempre de falar isso, que quando eu tenho combinação das, dessas causas e, tenho, é, e recebo o paciente no meu consultório para é, tratar só cirurgicamente, com cirurgia periodontal, eu sempre digo para ele que eu vou ter limitação. Né? A limitação é do caso, a limitação é anatômica. A alimentação não é técnica, a alimentação é anatômica. E o paciente precisa ter isso muito claro antes de ser submetido à cirurgia. Vocês vão ver até aqui, num dos casos que eu selecionei para a gente discutir, é, vocês vão ver que a, a paciente, no primeiro momento, era o sonho da vida dela fazer a cirurgia de é, aumento de coroa clínica estética, né, a, a correção do sorriso gengival cirúrgica, e depois de mais ou menos uns seis, oito meses, ela começou a se incomodar. Por que, que ela começou a se incomodar? Porque o problema dela não era só a erupção passiva alterada. Ela tinha um excesso vertical do maxila, ela tinha também um, um excesso, um, uma hiperfunção dos músculos elevadores do lábio. E nessas duas outras causas, eu não, não atuei. Eu só atuei aumentando a, a coroa clínica dos dentes. Só, atu, só atuei aumentando. É, tratando a erupção passiva alterada, certo? Então, eu acho muito importante que quando a gente receba pacientes com essa demanda e que ele, é, por algum motivo, não esteja é, apto, não esteja é, disposto a, a se submeter a uma cirurgia ortognática e queira só e exclusivamente fazer a cirurgia periodontal, é preciso que ele seja esclarecido de que uh, a cirurgia periodontal não vai resolver completamente aquela queixa. Certo? Então, vamos lá para o próximo, o próximo slide. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem é, me interromper, tá certo? Só um pouquinho. É, então, a, a gente vai ver no, nesse primeiro caso aqui, é, talvez muitos de vocês já tenham visto é, no YouTube, é, tem algumas cirurgias dessa é, postadas, que é a abordagem convencional para o sorriso de Qual é a abordagem convencional para o sorriso de É eu fazer um retalho, afastar um retalho de espessura total, a partir de incisões em bisel interno, afasto um retalho de espessura total, faço uma osteotomia ou osteoplastia né? e depois reposiciono esse retalho numa posição obviamente mais apical, com sutura e eu aumentei a coroa clínica, essa é a abordagem convencional. Quando é que eu aplico essa abordagem convencional? Eu vou aplicar essa abordagem convencional quando eu estou diante de um sorriso gengival e o paciente tem fenótipo periodontal fenótipo gengival espesso. Tá? É, eu vou ter uma boa indicação dessa técnica que vocês vão ver aqui no vídeo agora. Tá? Então vocês estão vendo aí, ó, iniciando com uma, as incisões é, em bisel interno, a partir ali do, do pré-molar. E essas incisões vão se cruzando, né, é, sem... É, nunca irem para desculpa para Palatina né o, a abordagem é totalmente por vestibular aí agora vocês estão vendo as incisões intrasúculares né? remoção do colarinho gengival obtido afastamento de um retalho de espessura total para ter completo acesso ao osso osteotomia né? sempre com, com irrigação no caso de uso de instrumentos rotatório então, irrigação abundante, uso de instrumentos manuais, como cinzéis, mais osteotomia, osteoplastia, mais instrumentos manuais e suturas, que podem ser suturas interrompidas ou suturas suspensórias, como vocês estão vendo aí nessa finalização. Né? Terminando a sutura e, em seguida, ainda um ajuste com tesourinhas e o pós-operatório imediato, tá? Então ah, essa essa seria a abordagem convencional. Como eu falei, a gente vai usar esse esse tipo de cirurgia para ah, para situações em que eu, eu tá é, para situações em que eu estou diante do fenótipo gengival mais espesso. Certo? Tudo bem até aí?